Bibi, bibi, Bibi, Essa é uma música de uma peça que eu fiz sobre a Cacilda Berker. E é uma peça de 900 páginas. Mas tem um momento que ela, Cacilda Berker, vai entrar na companhia da Bibi Ferreira. Então, nessa peça, eu estudei bastante a Bibi Ferreira, mas eu já tinha conhecido a Bibi. A minha tia me levava no teatro Santana, em São Paulo, para ver os musicais de Bebê Ferreira, onde o Bebê Ferreira atuava, cantava, tinha uma peça, tinha um enredo, mas tinha muitas músicas, e ela aparecia, inclusive, mostrava as pernas. Ela era como uma vedete também de teatro e revista, porque ela fez tudo. A Bibi, bebê, já, Bibi, bebê já entrou em cena, levada pelo pai Procópio. Depois, ela tem uma carreira Absolutamente imensa a vida toda. Praticamente, então, são... Quantos anos ela morreu? 96. 96 anos de teatro. Quer dizer, ela, o ano passado ainda atuava. E o teatro realmente é uma... A matriarcado, não é matriarcado. Porque, no teatro, as pessoas, mulheres, são amantes do teatro. Elas se dão ao teatro. Se dão até mais às vezes do que seus, seus amantes, seus maridos, seus filhos. Se dão inteiramente ao teatro. E é uma arte que, no Brasil, engraçado, ela, ela foi muito levada por grandes atrizes. E Bibi foi uma das maiores dela. Não é? e, e, nesse momento, ela era a maior atriz do Brasil. Agora, é óbvio que... o, o o reinado é de Fernanda Montenegro, mas Bibi levou com um brilho excepcional. Inclusive, estudou na Inglaterra. Eu sei que teve dificuldade, que tinha um preconceito muito grande, mesmo até na Inglaterra, com atriz, filho de atores e atrizes, estudarem nos colégios brasileiros. Ela teve que ir para a Inglaterra para, para estudar. Ela estudou na Inglaterra porque os, os, os Colégios brasileiros tinham preconceito com o filho de ator de teatro, de Procopio Ferreira. Não é? E então ela foi para Inglaterra, ela foi brilhante. Ela fez. Eu vi, me lembro que eu vi um filme da Bibi Ferreira não é? e nós ficamos muito amigos, porque nós tínhamos uma inimigo em comum, que era a Bárbara Eleodora. E a, e a Bibi ficou muito feliz. Quando em uma entrevista de televisão, eu tive um confronto muito cruel com a Báblia Leodora, né? e veio me dizer isso. E uma vez eu tive um sonho com ela, já há pouco tempo, em que eu acordei e liguei para ela, porque eu achei que ela ia fazer podia fazer a arcadina de uma das peças que eu mais gosto do teatro, uma peça do Chekhov, a Gaivota, que é a protagonista é uma grande estrela de teatro, uma vedete, que ter uma chácara como esse lugar que eu estou aqui, à beira-mar, não sei, não, à beira de um lago. E a Bibi faria magistralmente, então eu conversei horas com ela sobre, sobre isso. E, naturalmente, ela já estava numa fase que ela não estava mais fazendo, que ela estava fazendo mais shows de teatro, shows de, de atuando, interpretando uh, Edith Piaf, Frank Sinatra, enfim, uh, Vário, a Mária Rodrigues, essa fase e que ela inclusive, já e foi ficando cega, eu estou até de óculos escuros em homenagem a ela, então ela inclusive ela, entrava cega no palco e, e ia contando, tinha, tinha uma, primeiro ela contava os lugares onde ela ia estar, pra, pra, pra, ia com os passos contados, ensaiados, e chegava, abria os olhos e dava aqueles um grande orquestra aqueles recitais maravilhosos porque a voz dela é uma voz magnífica é? eu vi ver bem Marferleide não é? é maravilhosa é? é né? é uma atriz que fez muitos musicais fez Dom Quixote isso, isso eu digo mais nessa fase não é? mas ela também vem fazendo desde criança era um talento assim um, absoluto, ela falava muito bem, era muito simples no falar, ela dirigia teatro muito bem, enfim, era um ser totalmente ligado dessa, nessa, nessa grande arte que é a arte de Dionísios, o deus do teatro, e a deusa, enfim, filho da deusa Réia. Não, quem é, porque é mãe do... do isso é Melly. Filha de Semele e Zeus. Quer dizer, a, a origem do teatro é o contato de uma mulher mortal com Zeus, com um Deus imortal, e eles conseguem ter uma. Eles conseguem se amar, foder. Ela exige que ele foda com ela, apesar dele. ele tem medo, diz: não, se eu fizer isso, eu vou estressalhar você. Mas ela quer ter o contato com o divino. Porque ela está grávida de Dionísios, né? ela até quer ter contato com Dionísios. Então ela pede a Zeus que vença o medo e venha, mas aí quando ele goza, ele goza, ele vem um raio imenso e parte a barriga da mãe e Dionísios nasce três meses na barriga do pai, no, no, no ventre do pai, talvez no ânus do pai, sei lá. E é parido depois de três meses. É? Quer dizer, é, é, essa, vem dessa Semele. Tanto que o centro do fogo do teatro grego chama Semele, o, o nome da mãe de Dionísio. E a, a Bibi é dessa dinastia. É uma atriz dionisíaca, uma atriz terra, perna da terra, uma atriz de teatro. Uma atriz de teatro. Uma atriz que entra, entra no palco e aquele magnetismo absoluto que um absoluto um magnetismo sagrado que eletrizava as plateias eletrizou muitas plateias e na televisão também ela tinha programas eu fui a programas dela fui entrevistado por ela enfim ela ela vai e vai muito bem olha queria eu ter uma morte assim hum, foi foi uma coisa súbita rápida e ela está na eternidade, ela não, porque é imortal uma pessoa, ela é uma, uma entidade. Ela, ela não vai morrer, ela vai ser cultivada como a gente cultiva João Caetano, como cultiva Dionísio como cultiva toda a dinastia Cacilda Becker, tudo. Ela, é uma, já, ela vai, ela vai para uma categoria de, de deusa, da deusa do teatro, do teatro musical. Viva Bibi, Bibi, Bibi. bibi be be